Essa é a minha primeira campus, estou bem empolgada para tudo que eu tenho para conhecer aqui. Eu quero aprender muito, sempre acompanhando todas as palestras que eu puder. Network, comunicação, e tem tanta palestra, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que é meio que difícil a gente escolher o que fazer. Esse é um exemplo onde a gente está a comunidade para participar conosco. Eu juro que se é um eu minha muito qual é o seu propósito, nós queremos primeiro trazer vocês aqui para confiar você. vocês.